Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindo a mais um episódio do Fifa. Agora, onde é que estamos já? No último episódio correu tudo muito bem, Ganhamos o nosso torneio em Tóquio. Ganhamos ao William, mas olha, temos pena. Vamos ver se eles conseguem ganhar para a próxima, que a esta taça agora foi nossa. Vamos depois aqui avançar. Isto tem estado a correr bem. Tanto o último episódio que foi curtinho, foi só 10, 15 minutos, para aí. <risos> o gajo está a ver vídeo que eu estava a falar a ouvir o pessoal a falar japonês. Obrigado, okay. I mean Coach Silva. A you nossa irmã tem que trabalhar mais, é? Pois a gente acabamos por não jogar com a nossa irmã. Chegamos com o William, que estava muito bem. Chegamos com o Hunter, que também que estava bem. E aí faltam nos jogar com a nossa irmã. Digamos, acho que não fizemos nenhum jogo, não? Damos um treino, me sendo assim. Você Hunter? Oh, Estão todos assim um bocadinho embaixo. O que é que se passa? Cansados? Todos acordados? Todos no salão, por aí, não né? Huh, mate. Yeah. You too. Oh. Ugh. Ugh. Yeah. How can it be so hard to fall asleep when you're this tired? Bro, I do not know. Hey. <laughs> Good to be on the same pitch as you again, bro. Ah, you're only saying that because you're one. <laughs> <laughs> Let's go oh. you too. That and a certain call I just got. Masquimana. Oh, kind of... Well? They said I've been playing well for a 16 year old. That's yeah. a this? They want me on the World Cup qualifying squad! There you go. Thanks, bro. Uh, I got I'm just gonna take this call. Yeah. Then we celebrate. Yep. Bye. <laughs> Is yeah, the Ukraine event we I think Yeah, Uh, Yeah, totally. Different. Good. Actually, it's amazing. My little sis Kim just got called up for the women's World Cup qualifying squad. The season's. isn't she? Uh huh. Wow. wow. I knew she had potential, but that's remarkable. Be sure to send her my congratulations. All right com dois manos do cara ele tem <risos> mas tem que é vício oh, you, you kidding I still need to pick a college and graduate and leave the nest and all that But I don't know right now it just seems like small potatoes or yeah yeah it must be really stressful being so successful <laughs> runs in the family shut up move over <sighs> So, Terry, eh? Must be nice having a Champions League winning brother. Yeah. Yeah, you'd think that, wouldn't you? Can't be that bad. Barely spoken to him since he went to Italy. <laughs> Can't say I miss him. When we were yeah, kids, you're you're in mask, yeah. our dad used to make us train against each other. He'd fire crosses in for hours at us. Even though I was 10 and Terry was 18 and massive. <laughs> he said he'd uh, toughen me up. So he used to smash into me every practice. see, my mother is well He used to end up battered. Sometimes could hardly walk home. Look at you now though. You're a big Premier League star. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah. I'm a woman of my word. When I make a promise, I do <laughs> that that? Tell me. How's your Spanish? Yeah, so, so. A couple couple phrases phrases last season. What? Coming vez, It's Spain outra vez. I outra vez? Wait, are you saying what I think you're saying. Like I said, I'm a woman of my word. 5-year Real Madrid on the table. Atletico already accepted the offer. Muito reluctantly, mas a transferência certamente ajudou O que está é seu é é é é ronaldo, é agora que querem o um melhor, né? é? de dizer nada até Se ela conseguir é espetáculo, não me digas se vai ser outra furada como foi no episódio anterior Episódio tivemos aquela seca. chamava. tivemos aquela furada com o nosso Sim. antigo Sim. manager. acreditou lá naquele gajo e acabamos por ter que ir para os Estados Unidos está triste que se ela. Né? coisas. Hey, was it that Terry thing? Well, <laughs> no. Mm. No, not at all. I'm I'm just really tired, you know, with the jet lag and everything. It's just made me all loopy. So, I'm just gonna go up to bed. Mm. Yeah. Okay. okay. See you tomorrow then. Yeah yeah? yeah, yeah, yeah, see ya. Tipo irmão, pá. Falaram um no irmão no episódio anterior. Não é nada disso. É na partida, gajos. Contrato de novo, melhorado o seu ouvido. O clube está muito impressionado que atriou para a época. Nice. Ei, gajos! Onde estão vocês? Que way tudo a bem. Nossa irmã conseguiu o que queria. Nós, com calminha, ainda vamos ver se, se realmente vamos para o Madrid. Uh, Team Hunter no Ultimate Team? Ai que fiche! Mas será que é tipo empréstimo? Se calhar não podemos chegar com o gajo online, bro. Uh, continuar a caminhada, jogar para o tubo de saída, jogar o Ultimate, uh, continuar a caminhada. Um, o Hunter está tudo a correr bem, vamos ver se conseguimos ir para o Real Madrid. E a uh, Kim está. Uh, seleciono uma personagem da história de jogar. Eu gostava de. Ah, podíamos jogar com os três. Meu. Não, mas eu quero jogar com o Hunter, eu vou jogar com o Hunter. E depois aqui também está a correr tudo bem, está a correr tudo, tudo, tudo muito bem. Vamos ver. Eita Real Madrid! Passa que vamos para o Real Madrid? Os Blancos ou Real Madrid, não é? Ui! Ui! Ah! Será? vem está ali Alex Hunter to yes. a year deal. We have great faith Alex Real Madrid team and provide our forward line <risos> with an additional option Temos que uma equipa, season. mesmo não tendo lá o Ronaldo. Temos ali um ataque poderoso. Olha, o que é que é? Vamos assinar, é? E Pô, somos ainda um miúdo. Já assinado ali em pleno, cinco épocas na Real Madrid. Uns bons milhões. Vai, vai. Vai, Alex, Alex. Alex, Alex. É uma honra estar aqui. desde It's an honor um to be here. Ever since I was a boy, I've dreamed of this moment. I want to thank the manager and let all the fans know that I will be giving everything to help the team write the next chapter <laughs> in this incredible club's great history. <laughs> Hala ala Madrid. Alex, <laughs> uh, por favor, please. Alex, you have already uh, shown your potential at several major clubs, but How will you handle the pressure cooker that is Real Madrid, the most famous club in the world? Especially the expectation from the fans to win the Champions League each year. Yes, pressure. pressure just isn't something that bothers me. I think I've already proved that in my career. Winning the Champions League, that's something that every player wants, and I fully intend to add it to my collection. I'm looking forward to proving to everyone that I am one of Europe's elite players. Mad that. Do you think you will be able to make an impression at this club, given the standard of players you will be up against? I feel confident I can make my mark here, especially after already winning major trophies in my career. Eu A gente não uh, ne... apareceu ali, não o okay, que foi de esmagazote? Pegámos praticamente tudo, tá bom? Eu tenho um Eu tenho que ganhar o direito de usar. Vai já o pressing, é? Os também. Não nem trinca, não é nem botas. Não estou a dizer. Tu puto belas treines, eh? tu belas merece a camisa saber. Vamos ver, temos aqui O mano mais velho da Alex vai jogar para o Real Madrid Saúde, Alex Hunter no um novo galáctico Certo, Hunter tem potencial precisamos de experiência para ganhar papéis Parece que acabamos de contratar Hunter, não sei bem o que pensar Kieran Lorde Meus okay. muito potenciais dos meus nos clubes ah, Beatriz Uh, outra vez tranchida, Hunter, não te aguentar em nenhum lado Este camarão do Garrett, sempre perdi-o, nem sei onde é que ele está agora Estava no... Ah, não estava na chest Onde é que ele tinha aí? Já me lembro uh, Objetivos e os objetivos Cada capítulo dos objetivos podem ser alcançados, Completar os objetivos Os objetivos bons para alcançar a caminhada Cada capítulo e é também desbloquear a compensa no FIFA Ultimate, ok Ah, Estão escondido ainda. ainda Ainda não temos acesso, tá ah, bem Ok, vamos avançar. Trocar heróis. Caminhada. Campeões têm 3 heróis, cada um com a sua própria história. Pode trocar os heróis livremente, sempre que de ser Contudo, o percurso recomendado é a experiência da narrativa ideal e fluida. Troca para a história de herói, recomendada, quando este indicador surgir. A Recomendada seja, é conveniente a gente ir trocando quando aparecer aquele símbolo para trocar. Okay agora né acabamos por fazer um pouco certamente de, de todos ligam telefone é, é isto, é, é isto. É destiny awaits alex talk to me Two years ago, I was a kid with no contract. Now, people are telling me I'm <laughs> the next Ronaldo. Does't seem real, you know You're a, a you star in the making. But it's all happening so fast. Just look at the way you dealt with your press conference. Such professionalism, such maturity. You've already impressed the manager and you haven't even kicked the ball yet. <laughs> All you have to do is go out there and do what you do best. Yeah. In La Liga we must dominate. And in the Champions League, we must prove again. That this is the greatest club this competition has ever known of this A strong start in both competitions will be vital So let's get to work Welcome to the team Ah, oh, cheers mate And I'm Joe Nice to meet you Alex, these are the coaches you'll be working with I'm just, to hey. be honest, trying to get my head around being here That's why we are here To help you learn the Real Madrid way Vamos we'll começar com I11, V11. Anton e Joe, cada com seu próprio lado. Você vai jogar a terceira com ambos. Ok. Sounds good. Vamos ver. Ok, vamos jogar metade de um lado, metade no um outro. Possivelmente será a equipa AB, será a principal e será a secundária. Pelo menos era assim no meu tempo. Vamos ver agora. Ah! de lança! Ah, oh, falhei. Como é que falhei isto? Caraca, como é que falhou aquela andar? Oh, fiz a desmarcação perfeita, mas depois falhou. Falhou o remate. Ui. ui, ui, ui, quase que vinha para mim. Venha, venha. É estranho, sem <risos> público, pá. Ora, pressiona. deixa o gajo jogar, pá. Sancio. Olha lá, bem já bem já a merda, perdi logo ali um pontinho. Olha, pressiona, a bola. Anda lá com isso. Ei, olha aqui no meio. Estava a a agarrar, quebrão, pá. Corta, corta, corta. Nossa, não pá. O era isso? Estava ali no Marcelo, estava logo ali, pá. Estupidez. Nossa, obrigado. Pff. Boa, corta. Bom corta, bom corte, bom corte. Bom corte. Eu não brinquei, graças. Está até na posição, ô que merda. Ah, quase que ia para mim. Eu mesmo quase, pá. Bora, bora, corta a bola, pá. vou dizer meu bola. vocês estão a demorar muito, pá. Estou jogando também assim. Estou jogando jogar equipa, bem equipa. Ah, não sei, pá, não sei. Oh, oh Olha que estúpido. Que estu... É o posto, querido. Ganha, ganha. Ui, que era um passo espetacular. Foi isso foi merda, cocó. chegar para trás, controlar a bola, senão estes gajos. aí na linha, dá aí. Oh, caras, Marcelo. Dá, dá a finta, dá a finta. Ui ele dá a finta Para o meio e conseguem passar a bola era lindo Porque eu ficava ali Ui, ui, ui Ah, merda Vamos buscar a bola ui. Não deu ah, não deu a pegar para a pressiona Não, não, não, não Redes, redes, redes, redes Ui, cortou, cortou vem chegado, vem chegado Dá para o lado Passa aqui, passa aqui, cara. Que merda, pá. Em vez de esperar um bocadinho para, para eu me desmarcar, não. Pouca a merda. Não contou? Olha o corte, o que? Não contou, cara. Se eu a merda assim não vale. Dona nossa. Vem, Aqui. Passa a bola. Vocês não têm tempo de passar a bola para a frente. Que porcaria, pá. Está correndo nada bem, nada bem. Só precisamos também marcar um gol para subir a nossa produção. Agora vamos já para o outro lado, é isso? Vamos lá. Okay. Uh, Eu não sei que posição é que estamos. Só uma ponta de lança esquerda Ok, ponta de lança não é? Ah, pressiona oh, já vamos levar um gol Isto, 5.6, meu Deus, a sério Eu não tive culpa nenhuma, fogo Que é a merda Essas caras porcaria E foi? Tenha cuidado com o quê? Sério? Espa, não está a correr bem. Não está a correr bem. É isso, olha aqui na frente Não funciona. Vá lá pá, 5.6, isto deixou tanto pá, vai ser difícil ganhar, estou a ver que isto não vai, não vai correr nada bem. Ah, tá ali na linha. Piscina as gás, piscina gás. Ganhou, ganhou, ganhou, ganhou. Vai, vai, vai, vai, ganho. Oh, é sério? Estúpido. Já foi? Já foi? Ah, foi fora de jogo. jogo. Até, Não passa lindo para a demarcação. Piscina aí, piscina aí. Ui, fora de jogo. Ai, Alex, sou fraquinho. É fraco. Apertando não está mal, pá. É Ui, ah, que era lindo. Ah. Vai embora. Merda, eu fiz merda. Caras, não tinha ninguém na frente. O gajo podia ter vindo ter comigo para eu fazer um 2. Ganhou! Ganhou! Ah, que estúpido, mal pedido. Mal pedido, Tânia, é o que fez mal o passo. Não fui eu, olha a merda. Aperciona. Ui, está perigoso. Anda, o que é isso? Alex, embora Alex! Ui! Vai, vai, vai! Ah, caraças! Quase conseguia! Mas estava um bocadinho atrás! Ah, ca merda! Ganha, ganha, ganha! Oh, oh. foi! Ah, sério! Eu nas gajo, pá! Não deixa de jogar, ca merda! Bem, já vou apanhar posição. Sério que não passaram para mim. É bem, é bem, ao menos que conseguimos o empate é o não sei que falta. Foi, foi difícil. Trabalha para melhorar a tua noção de posicionamento, a tua atitude, nos passos. Conseguimos isso bem. Ok. O posicionamento já, estávamos ali um bocadinho ainda a perceber bem onde é que estávamos. Ali à frente. Não sei se estava no centro ou se estava mais descaído. Não sei. Como é que está? Okay, selecionar um grupo de mentores? aí. Uh, não, não vou selecionar estes, os defesas, vou selecionar os atacantes, né? Grupo do Anthem, uh, foca-se no ataque e o bola, condição física e sentido tático. É. Uh, então os verdes, ah, eu quero é o grupo do Anthem, no ataque e condição de bola. É. Tenho aqui o extremo, tudo bem. Tenho o Bail, tenho aqui o Varano, MCO, tenho o Cruz. E agora? Resumindo, controle de bola remate longe marcação e finalização carrinho visão potência de remate força de sprint quem que bueno é. decidido. A ball distribution is the cornerstone of a deadly attack yeah, yeah I heard that if we do not move the ball with purpose then soon we will be back on defense and if there's one thing that I hate It's when we must defend. <laughs> yeah. Me too, Joe. Me too. de defender, não é? Ataca, ataca, ataca, ataca. Lá, que é que temos mais? Ulha, personalização. temos ter um now, um We agora, não é? Temos que andar a porra. Esteiras. Ok, temos estas. Isso aqui mudar para umas três novas. E verdes. desperdador verde. Ok. O que temos? Aspeto. Aller. Uh, ok, braço direito. Braço sem tatuagem. E braço esquerdo sem tatuagem. Temos aqui uma nova, tudo bem. Aqui na nuca. Temos a porcaria do coração, não né? era? Uma rosa. Que <risos> Ai ai Escoço esquerdo, mano canada Escoço direito, mano canada, penteado sei que podemos... Vá ah... lá, Wander Eu eu corretinho Ah, ainda porque mais gosto é este Também é a ah, pensar ah, deixa dar este Agora, aspecto é que podemos mudar aqui qualquer coisa, né? Aqui um, um Temos algum blusa Sim senhora. Se assim o branquinho. As calças. Talvez assim umas assim. Mas para o ver também não ficava isto não. Nem pensar. Uh... Ah, é okay. uma ganga cinza. Ops, sapatos. Vamos ver que temos de sapatos. Temos ali aqui aqueles sapatos. Quer dizer, sapato, sapato não temos. Mas pode ser este castanque. porra. Ações, não ações aqui para verem, é aqui, essas pretas, não, está a porreiro, é. ok, depois já não temos mais nada, definições e aqui mansões, qualquer coisa, vamos avançar mais um bocadinho, grupo de mentor, qual é o que de procura novas características, ele deve construir uma relação forte com os membros, ok, ok. Em máximo, em relação a cada mentor, desbloquear um desafio único, assim que desbloqueares, o Alex terá a oportunidade de enfrentar o seu mentor, num para um, no decorrer do dia treino seguinte. Completa cada desafio para provar que o Alex domina as capacidades do seu mentor. Ok. O meu mentor é, neste caso carvalho. Ok, temos vários para, escolher, Greg Bale. é, é também bom, passo visão. Remate, Física e Força. Física e Força de maneira mal pensada, até porque nós somos bastante rápidos, não somos? Depois nós temos velocidade e de remate, 83, 83. E defesa, onde é que está o Físico? Físico 78. Depois vamos melhorar, hein? Defesa, drible, remate. pois vamos tentar melhorar ali o nosso... nosso físico, se a gente consegue melhorar um bocadinho. Vamos, portanto, ficar com o Casemiro. Quase miro, me menino. Ok, avançar. O que é que temos desta vez? Estado do Santiago. Ah, tá aqui, Charpinha. Sérgio Lucas. Aran, Bail. É nossa, até nossa deixa eu ir até o vinte e nove vinte e nove não temos o sete, pá. deixa eu ir vamos deixa eu nem né, quererita olá miúdo Ooh. Leave them. New player in the middle. Ah, oh, come on. Those are the rules. We love it. O que é isso? Ah, barbaco! Cabrões, pá! Já ganhei! Pfff, pra sorte! Toma! Paca, estúpido! Eu estou tão burrinho, pá! Também começa logo! Ai, sou eu com todos. <risos> Ainda consegui fazer um, um excelente não sei como. Era fácil fazer um excelente que deu logo nessa, só fazer uns quantos passos. Estava difícil aquela merda jogar ali ao um Minho. <risos> ok, vamos à nossa estreia, é isso? Já com os mentores, não há mais caminhada, a opção permite controlar apenas a Alexander e os seus mentores os jogadores na equipa serão guardados. Ah vamos. Ah não sabia disso. Eu Se alguém encontre com outro grupo de mentores. Para vez as relações com Alex mais rapidamente. Não sabia então podemos. Vou jogar como. Ah posso jogar como os mentores. Que então jogava com aquela zona toda da defesa. Com o Bale, com o Casimiro. O Crows não. Era o Modrix. Acho que era o Modrix que estava andando também. Ah mas eu vou jogar como o Hunter. Ah não vi onde é que estava. Estava aqui a ponta de lança. E está não era, tinha o Bale, o único que eu vi do lado direito, não vi quem é que estava do lado esquerdo, espero que não seja eu. Tem uh, toda a lógica que eu já compro de lança, não é? Com o pão de lança, e um avançado, caralho. Uh, mas acho que é sim, acho que vamos jogar ao avançado. Fazer a posição aqui mais central. Era o que é o Benzema, não é? fazer esta posição. O canal ficava sempre mais descaído, de esquerda para a direita. De vez em quando lá aparecia no centro para jogar, mas a ver, era rápido. Também era o melhor sítio para jogar. Ah, estamos no banco ainda. Oh, que Vamos jogar um bocadinho ao banco? Está bem, está bem. É estresse. É assim, né? Então, também não queria entrar num grande bloqueio de tag, não sei o quê. E começar logo a titular, era bom, não me precisava nada, né? Ah, sim, está bem, Começamos logo perto, faz dez ou mais okay. Madrid, Madrid, passos. Sete e 10 ou mais dois passos. Dois so, o espaço é fácil de fazer. Ah, sim, o Benzema. Aqui é Casimiro. Working touch was poor. É, tem que ter cuidado, não posso falhar passes, senão a minha. E a pontuação 10, isso é que não pode so, ser, Ruta, já está 5,8, está bastante baixa. defender Modric. Ainda 20 minutos to oh, um go. talvez para o Real Sociedad. Que, que, que eles vão trazer alguém como defensivos eles se tornaram isso? Asumiro. vale. isso? Ah, oh, caraças! Vai, vai, embora, embora, embora, Será este esta gente. que é que a gente vaga, eh? vai lá. dentro, vai lá dentro! Uh. Oh, que merda! Fua. Ah, merda, pensei que já íamos para a frente, estamos a ganhar mesmo as ah, intenções para fazer a lá na linha aqui Boa Boa Não se querias velocidade é Casemiro Oh, que mau passe. isso É isso Ficar com essa merda Ui, perigoso reds redes, redes bora é, a bola, olha aí, olha aí Pô, ano do meio. ano Casmiro, pô. É As nois levels have gone up even. Tá linha, tá linha, hein? Pô, graças a Eu estava a adivinhar. Hunter. Alex Hunter. Tony Shots on him. Maluco, o que é a fazer right. um arremata um assim, é que... quase a tentar a bicicleta dali. Ui, uh, uh, só a fazer faz o passo. Ui. Ai, Bale. Bora, bora, é né? nossa. O Bale consegue não agarrar, não agarrar a ali a bola. Ah, agora assistente Deus um por parecia eu a sair. Para Pumba. Não é a tentar? estou a tentar. precisamos de chegar a 7, né? Se calhar tínhamos que marcar um golinho. Marcar um golinho, ou pelo menos ter uma oportunidade de gol. Não deve ser fácil, né? Hunter uh, Marco Asensio. Uma assistência também uma assistência também dá porque... Então oh. e ali o Como é que estamos? E 6.6 Nossa, tá nossa. Bora embora Ainda, Ainda temos Uma oportunidade Ainda Para fazer qualquer coisa Passa a bola Vá lá, lá Boa lá. Boa, Vem ganho, Vem ganho. Vem é é Alex Hunter Bale. Kavahal. Okay, olha, não, deu, não deu, não deu para conseguir o sete de pontuação Mas, mas chegámos bem, acho que chegámos bem Fizemos bastantes passos E acho que sim Fizemos bastantes passos conseguimos fazer ali um remate meio tosco, não é? Mas acho que foi é bem bah, Não conseguimos a pontuação Mas olha, 12 passos, portanto Controla até o pit final, claro, o fixe, Para um primeiro jogo não está nada mal Não está mesmo nada mal já vi que ele joga muito mais atrás e tentou se calhar jogar em, em desmarcação. Aqui foda por pouco, por pouco, quase que ele marcava e estava dentro do jogo, né? tava... não estava fora de jogo. Ok, será que o Mister vai dar aqui um no seu Ok, vamos lá. Personalidade Finalidade do personagem afeta o seu relacionamento com os fãs e com o treinador, personalidade da organização do vai dar mais fãs, aumentando a probabilidade dos comerciais e pior relação com o treinador. A deliberada varia, faz a exibição dos personagens de as quatro linhas, a principal influência com o seu relacionamento com os treinadores e os fãs, a vai valer a aprovação do treinador. Uh, tranquilo, ponderada e lógica. Yeah. Ever since I was a kid, pulling a Real Madrid relação com o treinador, né, que é para começarmos a jogar titular, portanto. Well, your 33 milhões. Obrigado. Ok, Alançar. Nosso mentor subiu ali um bocadinho, é? Subiu um bocadinho. Uh, a gente também não faz. Quer dizer, fazemos. Ele é ali um, um médio bastante atacante. Somos capazes de fazer ainda bastante espaço. que é isto? Bastantes espaços com, com o Casemiro. Para jogar em Tóquio foi um dos destaques da minha carreira até ao momento. Eles conseguem a que de um jogador quando veem ainda não consigo parar de passar em Tóquio. Ah, que eu tornei fantástico se tiver de memórias. A vitória merecida hoje, Catherine Hunter, nossa mami. De facto, de imediato, Mr. Hunter estreia pelo seu Real Madrid. <risos> Ronaldo! Que vitória, Mr. Alexander! Acho que estreia magnífica. Aqui, <risos> o nosso amigo Henri. Vitória para o Real Madrid com a Real Cidade, graças à parte da exibição do Hunter, da Skelly. E este puto quer dizer 1-0 contra a Real Cidade, se dada a responsabilidade para ele. o terceiro partido, estreia o Real Madrid. Ah, isto este já da este anterior, ok. Oh, não cheguei a ver, se calhar. Temos aqui mais qualquer coisa nova. Nova. Um casaco, ok. Temos aqui. aqui tatuagens. Mais tatuas Madurona. <risos> Madurona. Ok. Chuteiras. chuteiras. Temos aqui. Adidas Nemesis. A Nemesis. E temos a é, Manamazit Shadow Mode. Vamos para Shadow Mode. Ali um preto dark. Uh, e temos que mudar isto, né? Agora já, já passamos as formalidades. Aqui umas calças pretas, casacos. O que temos, né? Vamos usar uma manga comprida. Sim. Ah, sim, que fiquei Porque é uma manga comprida assim uma branca. Yeah, sim mais desportivo. Está porreiro. E não temos aqui mais nada. Depois temos para avançar. Mas nós vamos ficar aqui. Bem pessoal. Muito, muito bom. Chegámos ao Real Madrid. Finalmente. Eh, estávamos à espera isso desde sempre. Né? Desde sempre estávamos à espera de chegar ao Real Madrid. Na segunda temporada onde tivemos o azar não conseguimos. Agora conseguimos. Já cá estamos. E agora temos de treinar para melhorar. Né? E tentar ser tão bom como foi, ou melhor, né? um ou melhor do que o Ronaldo, ou aquilo que o Ronaldo fez no, no clube, foi muito mesmo, muito mesmo, bem, espero que tenham gostado, nós vamos ficar por aqui, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!